Eu sou Elba Barbosa. Eu sou a Alice Máximo. Somos casados. E estudando com o Gran, fui aprovado na AB. E eu fui aprovada na Secretaria de Educação do Distrito Federal e do Goiás. E essa é a nossa história. É, minha mãe é do Maranhão, meu pai é de Minas. Vieram para cá né, buscar uma vida melhor. Nasci aqui em Brasília mesmo, é, sempre morei na São Ambaia. Eu sempre estudei em escola pública. Meu pai era cozinheiro né, na minha infância e minha mãe sempre foi dona de casa. Eles não tinham estudos, né, tanto meu pai quanto minha mãe. E a gente cresceu numa família muito humilde, né, uma casa muito simples, mas sempre focado em estudar. A orientação do meu pai sempre foi que a gente estudasse. E a vida toda eu estudei em escola pública, né? Minha mãe, até um tempo atrás, não sabia nem escrever o nome. E aí, quando eu era muito pequena, meu pai era taxista, minha mãe era costureira, só que aí eles passaram por um momento muito difícil financeiramente, para dar um jeito né, na vida para a gente conseguir, montou um bar, né? Um... Eu saía da escola, ficava lá o dia todo com meu pai, com a minha mãe. Sempre foi o meu sonho ser professora, né? Desde pequena, as brincadeiras incluíam é, a escola, trabalhar na escola, ser professora, da aula. Quando eu fiz o Enem, só sei que quando eu cheguei lá que eu vi que tinha a possibilidade de ser história, eu falei, é isso que eu quero. Eu ainda tava morando na casa dos meus pais, né? E aí a gente precisava ajudar na, na renda. Então, assim que eu finalizei, eu, eu optei por não fazer a faculdade e começar a trabalhar. Eu fiz o primeir, a primeira experiência em uma escola privada. Eu era professora, mas eu era monitora, eu era auxiliar, eu ajudava na limpeza. Então eu falei assim, essa não é a vida que eu quero, eu estou estudando para ser professora. Então eu quero trabalhar no meu cargo. Passou por um período de no, noivado. A gente casou e ela ainda continuava estudando. E aí minha renda já estava um pouco melhor. Aí foi o um momento que eu sentei com ela e a gente conversou. Ela precisava dar um passo para trás. Então ela precisaria sair do emprego. Eu segurava as pontas durante esse período para ela conseguir realizar o sonho dela. E aí foi assim que ela fez. Quando eu comecei a a estudar para concurso, na minha primeira experiência com o um cursinho presencial, eu tive muita dificuldade, e aí me bateu o medo, aquele desespero, eu falei, acho que eu não vou conseguir, é muito difícil. Só que aí como eu, o meu projeto era só aquele, né, eu tinha saído do trabalho para estudar, então eu, eu tive que me dedicar muito. Mas aí eu fiz a primeira prova do contrato temporário né, para a Secretaria de Educação. E nesse primeiro contrato, eu consegui ser aprovada. Depois de um tempo, eu estava muito esgotado no meu último trabalho, porque eu sempre trabalhei com vendas, então o único meio que eu teria de conseguir mudar seria estudando alguma coisa do destino. Minha irmã, ela já é formada em Direito. E aí ela me deu a opção, falou, ó, oh, por que que você não faz Direito? Ela falou, não, vai lá, faz a inscrição, você vai conseguir. Eu vou te auxiliar aqui no que for possível. Aí, a partir daí, eu decidi começar a fazer a faculdade de Direito. Trabalhar no setor público era muito bom, só que eu não tinha a segurança que um, um concursado tem. O temporário ele pode ser devolvido e, por diversas vezes, isso aconteceu comigo. né? E tudo isso me motivou a estudar para o efetivo. Chegou mais do, do meio para o final da faculdade eu estava tendo muita dificuldade. E aí foi o momento que eu falei, eu não vou conseguir finalizar ela se eu não sair do, do trabalho que eu tô. Eu voltei a estudar com força total, com aquela determinação, para que ele pudesse trabalhar, fazer o estágio, com tranquilidade, sabendo que a gente tinha alguma coisa segura em casa. Por volta de 2018, que saiu o outro concurso para contrato temporário, o Gran já estava com aquele lançamento de assinatura ilimitada, e aí a gente viu como uma boa alternativa, porque assim eu ia ter acesso aos cursos para a Secretaria de Educação e ele teria acesso aos cursos de Direito, né, para o GRAM-OAB. E aí nessa época a gente fez essa assinatura ilimitada até passar. Eu decidi sair do emprego porque durante o, o período que eu estava trabalhando, eu comecei a entregar alguns currículos. Né? Eu mandava para alguns escritórios e fazia alguns processos seletivos. E eu via que, na maioria deles, você precisava de ter uma experiência. As ferramentas do Gran Curso me ajudaram muito. sim Dentre os professores, eu não posso deixar de falar do, do Admilson Costa, né, que é o professor do Gran Curso de História. A professora Tereza, de português, ela é excelente. E os professores também de conhecimentos pedagógicos, né a Fabiana Lagar, o Leandro Gabriel são professores assim excelentes, aprofundam o conteúdo, não ficam naquela, aquele conteúdo raso. Depois de um, de um tempo, aí eu me dediquei para o próximo exame. Então eu, eu estudei bastante. Eu achava que eu estava estudando da forma correta. E aí eu fui fazer a prova é, da primeira fase. E aí eu vi que eu não tinha conseguido a aprovação. No final de 2021, a gente fez a prova de contrato temporário. E aí começou a surgir os boatos que ia sair o edital para professor efetivo. Então, a partir de junho, quando o edital saiu, eu comecei a treinar a redação todos os dias. Ao longo do tempo, com a experiência, né, com a dedicação, o treino, as redações foram ficando mais fáceis, né? Já tinha terminado meu estágio e eu já precisava dessa aprovação para conseguir trabalhar, porque eu já tinha terminado a faculdade, mas sem a oab eu não ia conseguir começar a trabalhar. Eu já estudava pelo Gran Cursos, e aí a partir dessa reprovação, decidi é, pegar um cronograma de estudos que eu não sabia como estudar. Eu passei mais ou menos uns seis meses dedicado a, a só estudar para o exame da ordem. Alguns professores se destacaram no meio dos outros. Eu gostei muito da didática da, da Maria Cristina Barreiros, que ela é professora de ECA e de Tributário. A professora Roberta também, Roberta Queiroz, foi muito importante também. Eu fiz a prova durante o, o período, mas eu saí de lá e eu não estava confiante. Foi a minha esposa que, que ia fazendo, eu dei a prova para ela e eu fiquei do lado e ela ia fazendo a correção. E aí foi o momento que ela falou, você passou. Era aquela alegria já pensando na próxima fase e no dia é, depois da prova, e aí começou o pessoal a, a falar qual era a peça processual e eu tinha visto que eu tinha acertado. Mas até então eu não estava confiante, porque ainda tinham as questões. Se eu acertasse só a peça e não acertasse as questões, eu não ia conseguir minha aprovação. E aí eu vi que meu nome estava lá no gabarito preliminar. Aí foi aquele momento de alívio, né, que eu tinha conseguido passar por mais essa etapa. Que no começo eu não imaginava que eu ia nem terminar a graduação e hoje eu sou um advogado. E aí eu fiz duas provas, né, para a Secretaria de Educação. Eu fiz para o cargo de História e para o cargo de Atividades, que é pedagogo. E aí quando saiu o resultado, aí eu vim correndo para casa, aí pedi para o meu marido abrir, meu nome veio de cara e apareceu, né. Então, a primeira nota foi da prova de Atividades, eu consegui ser aprovado. E aí eu já comecei a pular de alegria, uma vontade de sorrir assim, interminável. E aí ele procurou a segunda prova que eu tinha feito, que foi de história. E aí quando ele abriu o resultado, eu tirei nota máxima na redação. Então foi uma alegria muito grande, porque eu saí de reprovada para aprovada. E aprovada com louvor, com nota máxima. E a gente se abraçava assim, foi a, a realização de um sonho. Eu vi o sonho se tornando realidade ali, quando eu vi a minha nota. Quando eu dei a notícia que eu passei, que eu vi a alegria nos olhos da minha mãe, do meu pai, ver que agora a minha família vai ter uma segurança, o meu filho, ele vai estar tá amparado. Isso, para mim, é a maior realização que eu poderia ter. Para minha família, é um, uma, um orgulho muito grande, né? A gente vai conseguir dar um futuro melhor para o nosso filho, né? para o Bernardo. Eu tenho a expectativa né, de muito em breve estar tá conseguindo abrir um, um escritório para eu conseguir... É, pegar minhas causas, atender meus clientes. Com certeza eu vou continuar estudando com o Gran porque se não fosse o Gran eu não teria conseguido a aprovação no exame. Porque ele me deu o caminho para eu conseguir a minha aprovação. Né? Então agora a gente tem o desejo de colocar os sonhos, realmente botar para funcionar, a gente quer comprar a nossa casa. né e agora, assim, quando eu olho pro futuro, eu vejo esperança, assim, porque eu tô realizando um grande sonho que por muitas vezes eu pensei que eu não seria capaz. Eu sou o Elba Barbosa. Sou o Alice Máximo. Fui aprovada na Secretaria de Educação do Distrito Federal e do Goiás. Fui aprovada no OAB. Somos, Somos GRAN e, e todo, todo mundo, mundo pode. pode.